Já pegando, já pegando o gancho então, que falamos agora há pouco, do Drogovic, é, saiu recentemente uma, uma, uma edição de um podcast em que o... Deixa eu até pegar o nome do podcast. Do podcast. Uh, do Fórmula Nerds. que uh, Perguntaram pro, pro De Grasse se ele gostaria de ver algum piloto na categoria, né, na Fórmula E. E o De Grasse... Respondeu que sim e que, na verdade, está ajudando Felipe Drogovic para ver se ele consegue encontrar é, uma vaga na Fórmula E, o piloto que foi campeão é, da Fórmula 2 nesse ano, que já tem um contrato assegurado com a Aston Martin para ser piloto de desenvolvimento e reserva da categoria. E aí o de Grassi diz o seguinte, eu sei que ele será o reserva da Aston Martin, mas o papel de reserva nesses dias são... Basicamente, beber café, porque realmente tem muito pouco a se fazer, ok? Você faz até dois ou três é, finais de semana de testes, mas ao longo do ano não tem muito o que fazer. Então, seria muito bom ver um outro brasileiro chegando, bem talentoso, e que vem com uma bagagem que é muito difícil. Você vê que é, tem muito poucos patrocinadores na Fórmula 2, ele, no caso, e que a maioria deles são de familiares e amigos. Então seria bom ter o, o Drogovic na Fórmula E. E logo depois né, que ele venceu a, o campeonato em Monza, semanas atrás, né, perguntaram se ele correria em alguma outra categoria. É, ele falou da Indy, em específico, né, que se, poderia, se pudesse conciliar os trabalhos, com certeza consideraria e que a Fórmula E também poderia ser um caminho tal qual o EC para não poder falar, para não poder ficar sem fazer nada ao longo dessa temporada. Queria perguntar então para a Guimarães e para Gabriel Curti se a opção Fórmula E, agora aparecendo no radar de Drogovic, agrada a vocês diante de tudo que nós estamos vendo ao longo das últimas semanas, porque... Houve essa discussão e que tratamos ao longo dos últimos paddocks, briefings, sobre a decisão de ele ser reserva na Aston Martin ou ser titular eventualmente numa garácia. Os companheiros acham em sua maioria que ele fez bem em seguir esse caminho de reserva na F1, Mas e a Fórmula E? O que você acha, Abrinho Maranhense? Si? Eu acho que segue a mesma questão da Indy. Assim... É... Até porque ele fala assim, ah, é, se eu precisar, se eu precisar correr em outro lugar, a Indy é a categoria que é, eu até consideraria Indy e tal, é, e, a, e, a, e a Fórmula E. Então, assim, não me parece que ele esteja muito inclinado a realmente disputar alguma coisa é paralelo ao trabalho dele de reserva e do programa de, de pilotos lá da, da Aston Martin. Então, para mim, continua sendo a mesma coisa da, da Indy, né? Com a diferença que a Fórmula é de certa forma, ela está um pouco mais próxima da Fórmula 1 do que a Indy, né? A Indy me parece uma coisa completamente é, diferente, você vai é, para lá e, e realmente pode até vincar o pé e fazer a, a carreira lá, a Fórmula E é um pouco diferente nesse sentido, mas ela tá mais próxima, um pouco mais próxima da Fórmula 1, as datas também são, são assim, até, até é, dá para conciliar melhor, né, corre na Europa e tudo mais, então, assim, é, parece interessante, mas... Ainda fico com a opinião de que se a, a, a questão é ficar próximo da Fórmula 1, ficar no paddock da Fórmula 1, então que se invista no paddock da Fórmula 1. Gabriel Curti, a Fórmula é é uma boa opção para Drogovic se ele achar conveniente para 2023 lá correr? Hum, não acho, não acho. É, assim, respondendo a sua pergunta se ele achar conveniente lá correr se ele achar eu acho que ele sabe melhor do que eu qual é a melhor opção para ele é, mas olhando de fora é, eu não acho que a Fórmula E esteja se mostrando um caminho muito acessível para você chegar à Fórmula 1 é claro que a gente está tendo o exemplo do Nick DeVries agora mas acho que é um exemplo diferente né Um exemplo de, de um piloto que tá no radar da Fórmula 1 há alguns anos é um piloto mais experiente é, que é, tá voltando a ficar na, na moda, digamos assim, muito mais por outros motivos do que pelo que ele fez na Fórmula E, na minha visão. É... E acho que a chance de você não dar certo na Fórmula E também é mais considerável do que em outras categorias, porque é um campeonato muito específico. É um campeonato que você tem que lidar com bateria, que você anda em circuitos muito diferentes, que não são parecidos em nada com os circuitos que você tem na Fórmula 2, na Fórmula 3... É, são sempre circuitos de rua, são sempre pistas muito travadas, um carro que é muito largo, é, um carro que não é muito potente, é, com pilotos que são muito experientes na categoria e que conhecem umas manhas que às vezes você chegando de fora não conhece. Não sei, acho que para alguém que precisa se provar em um ano, a Fórmula é um pouco complicada demais, assim. Eu acho que seria um campeonato para você é fazer carreira lá, para você ter uma, uma trajetória, para você ter uma consequência para o futuro. Eu acho muito difícil um cara chegar na Fórmula E de cara impressionar e ir parar na Fórmula 1, sabe? Eu acho isso mais fácil de acontecer na Indy, como aconteceu com o Palu como aconteceu com o Pato Gort, como aconteceu com o Otto Hertha. Eu acho mais fácil você chegar na Indy e ter sucesso, chegar na Super Fórmula e ter sucesso, como o Gasly, o Van Dorn, do que na Fórmula E. Na Fórmula E eu acho a, a margem de erro maior, assim, é, de acontecer o que aconteceu com o Giovinazzi, com o Sete Câmara, com. Enfim, com o Felipe Massa. Felipe Massa é um piloto consagrado na Fórmula 1. Acho mais fácil de acontecer é, um, uma adaptação mais complicada. Então, para mim, não é a melhor opção. Até entendo que essa ajuda, se de fato ocorre, do de graça é mais também para ajudar o próprio de graça do que o próprio do Novite. Semana, semana. No ano que vem nós teremos uma corrida de Fórmula E em São Paulo e a Fórmula E, digamos, tem dois pilotos brasileiros, mas pouco se fala ou se falava, porque acabou a temporada, do que eles estavam fazendo na categoria. A Fórmula E foi muito interessante nos seus primeiros campeonatos em que havia uma rivalidade muito clara entre Nelsinho Piquet e Lucas de Graça, independente do que você ache dos dois pilotos da forma como eles se comportaram ao longo do tempo, mas me parece que para o público brasileiro em si, a Fórmula E em seu início valia muito mais do que a Fórmula E hoje, e olha que nós temos a cobertura do Grande Prêmio, a concorrência de dois canais de televisão exibindo as corridas, mas parece que a Fórmula E... Hum, não engata e não no sentido literal do negócio, até porque às vezes tem motores que nem marcha tem. Mas enfim, é, me parece que a tentativa de levar o Drogovic é para dar um peso à categoria no Brasil, trazer patrocinadores, fazer com que a prova, por exemplo, em São Paulo tenha alguma importância e relevância. Hoje, a Fórmula E está num mingo ali. Eu sempre falo que ela, ela precisa entender qual é a essência dela, se ela vai ser um campeonato de fato, campeonato, campeonato, um entretenimento, ela me parece muito mais uma categoria de entretenimento, uma brincadeira, uma joke, né? eu pouco vejo a Fórmula E, pouco me interesso em ver as coisas da Fórmula E, assim como por exemplo a Stock Car, meu Deus, a Stock Car, eu lamento pela Stock Car, eu lamento pela Stock Car, é feio ver o que tá acontecendo com a Stock Car, feio, feio, feio. Terrível. Oh rodo de punições, é puri e poli, puro e vencedor, puro e quem vai para o pódio, aí não tira o ponto, cara, é, é assim, é lamentável, virou, virou chacota, sabe, e assim, eu lamento porque tem tantas pessoas envolvidas, tantos bons pilotos, profissionais, equipes estruturadas, tudo mais, mas a Stock entrou por um caminho que olha, e aí junta a CBA, e aí você entende a FIA também, que é a mesma coisa com a Fórmula 1, certas coisas, que acontece também com a Fórmula E. Então, chega no momento que assim dá, dá uma gastura diversas categorias. Então, acho que o, o De Graça está tentando pegar o hype que o Drogovic hoje é o piloto brasileiro do momento e tentar levar para uma categoria, para dar peso na categoria e, eventualmente, levar patrocinadores brasileiros para também se aproveitar de uma forma disso, porque o De Graça também já avisou que vai ser a sua última passagem no automobilismo ele precisa encerrar um pouquinho mais alto do que é, prometia para uma categoria da qual ele foi uma espécie de patrocinador e cofundador. Então, vamos ver, também estou com ganha nessa, não vejo, não vejo sentido inclusive do, do, do Trugovic correr na Fórmula E. A Fórmula E não é preparatória para a Fórmula 1, os carros são completamente diferentes, a essência é outra, se é para não se manter parado, vai procurar alguma coisa muito mais próxima da Fórmula 1 para fazer. A Fórmula 1 não tem nada a ver com